É assim, o primeiro cara assim me lembrar disso. Tá. Ah tá, é aqui que tem ó, a casa com infectados, que é muito parecida com aquele outro lugar lá no começo. Where we Tess? Uh. Capital building in this direction. Okay. Aqui tem um monte de bicho, de corredores, então tem que ir com a lanterna berra ligada que eles podem me ver. Eu geralmente entra pela outra porta, na verdade, eu não sei se parece que aqui dá certo ou não, porque eu não sei como é que eles estão virados. Tá, tá de costas, eu acho que pode dar certo sim. Não sei se aquela ali me veja, né? Eu não sei já. Aí faz barulho, esses pininhos aí. Não, derruba, não derruba, não derruba, não derruba, não derruba, não derruba, não derruba, não derruba, não derruba. Ai. Tá, agora só falta uma. Provavelmente ela vai me ver porque eu tô indo de frente. Talvez não. Vamos colocar a iluminação? Ah, oh, não bugou dessa vez. Right. Será que é aqui? Vocês Eu lembro que tinha um desse que bugava a iluminação pra caramba. Quando eu derrubava. Tá, talvez seja de um jeito específico só. Abre a gaveta fita e tesoura. Ok, nice. E vamos empurrar isso daqui Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Ok Honra, hum, hein hum. tá, acho que não tem mais nada aqui, né É, só tem correr daqui a pouco, porque vai vir um monte de bicho Um monte de infectados Climb on up! Ai! Sai, aqui? Pau! E panfleto médico? Esse que eu lembro. Esse que eu lembro porque eu fiquei traduzindo isso aqui muitas vezes. Principalmente para tentar ler a parte. rasgada, mas só está escrito prevenção. Para prevenir, você precisa. ICC, Panfleto de Segurança. O Centro de. Eu no botão O Centro de Controle de Doenças criou este panfleto sobre a infecção cerebral do Cordyceps, ICC, para sensibilizar e prevenir a infecção. Informação: O cogumelo Cordyceps é um fungo parasita que pode assumir o controle da mente do hospedeiro e alterar o seu comportamento. Até pouco tempo, afetava apenas insetos e alguns antrópodes, Isso é verdade. Esse Cordyceps existe mesmo e ele afeta apenas pequenos insetos e alguns antrópodes. Então, sim, o um cogumelo existe mesmo, um fungo existe mesmo. Só que ele não é forte o suficiente para infectar humanos. Surgiu uma espécie nova que é capaz de atacar os poderes humanos. Aí ó. É. Transmissão: os dois modos conhecidos de contrair ICC são respirar os esporos emitidos pelos corpos ou contato com fluidos corporais de uma pessoa infectada com ICC, normalmente através de uma mordida. incubação. Após a infecção inicial, o parasita vai para o cérebro do hospedeiro após um ou dois dias. A incubação termina quando o corpsepse assumir assumiram o controle das a, a incubação termina quando o o controle das funções corporais principais do hospedeiro. Fase 1 de ICC. Sintomas: os pacientes da fase 1 de ICC têm um comportamento errático e violento e atacam quem os rodeia. Eventualmente, o fungo fura o tecido do hospedeiro para permitir a liberação de esporos no ar. Tratamento. Não é vacina para a ICC e não se conhece qualquer tratamento que aumente o período de incubação. Diagnóstico. A ICC pode ser diagnosticada através do sangue ou de imagiologia microscópica, normalmente feita atrás da orelha. Minutos após a infecção, o resultado de teste será positivo. Entendi. Então dá para saber do resultado minutos após a infecção. Não é que nem o Covid, que é tipo, 14 dias depois da here. Eu sei, eu sei, tá? é o único lugar que tem pra ir, onde é que tu acha que eu ia ir Não serve também, né? Sou velho, mas não sou zero Ok, talvez seja meio idiota que podemos passar por aqui É o único lugar que tem pra ir, Joel! Por onde mais você vai passar? Eu não ouviu nada, continua okay, Eu sei! Pegue a flip, pegue a flip! Pegue a flip, pegue a flip! Pegue a flip! Pegue a que a, okay. a legenda dizia, si, você oh, tem can... alguma coisa no seu pé. Seria, you are something on your shoe. Se ela falou, someone, você tem alguém no seu pé. So Isso foi é muito melhor em inglês. <risos> I mean, Opa, workbench. Vamos lá, yeah. crafting table. Vamos cara de trabalho aqui, oh. temos cinco pírolas, estamos em 30 ou em 25? Em 35, ok. Mais do que eu pensava. <risos> Bora para o Workbench. Nossa, ah, aqui no dois, é incrível o Workbench. É tão boa. O coder é interessante, mas eu não vou. Peraí, eu não peguei as ferramentas porque eu, eu esqueci onde é que elas estão porque eu não peguei mesmo? Não, porque eu não peguei mesmo. Não é possível que eu não tenha visto. Tá. A arma que eu vou mais usar com certeza é a pistolinha. Então eu vou começar por ela. Então, capacidade de recarga, cadência de tiro, capacidade de carregador. Não, de recarga. eu prefiro cadência de tiro. Pistola de 9mm. Cada de tiro permite te disparar a arma mais despressa. Vou de Aumentar a cadência de tiro. Aproveitar aí o revólver vamos aumentar a cadência de tiro do revólver também. Porque eu acho que é a coisa mais importante que você tem. E no revólver vou aumentar a velocidade de carregamento. Porque ele é demorado. Permite te carregar a arma mais depressa. Aqui vou aumentar a velocidade de carregamento também. E, bom, eu consigo fazer tudo na verdade. Tudo que tem... Nível 0, aqui o nível 1 um, então, é isso aí, todas elas culpadas. estendido, vamos opa, agora... agora cabe 20 balitas, não, 20 cabe mais balitas, só não sei contar mesmo, eu tenho 20. Beleza, e a cadência de tiro está elevada, isso é very, very nice, very good, very nice, vamos continuar. Munição de revolve Ah tá, agora vai ter a.. Agora eu vou ter que gastar munição ou pau ou alguma coisa assim obrigatoriamente. Porque vai ter a luta com a tese e a Ellen, onde a tese vai ser mordida. Então daqui a pouco. É, tem uma parte que eu posso passar de. na surrateira, né? Na surtina Mas de resto eu vou ter que gastar mesmo. Tesoura. Aqui o museu. A minha gaveta não tem nada E a puerta Que dá no mesmo lugar daqui Só que um pouquinho mais à frente Vala, Estourou o bagulho. Vamos ver a ele derrubando o vaso Minha arma tá, tá chorando Ó, lá vai a ele derrubar o vaso Vai derrubar o vaso, velho, vai da mãe? Acho que não posso estar olhando para a animação acontecer. Porque ela não aconteceu enquanto eu estava olhando. Só depois que eu parei de olhar ela aconteceu. Opa, tem alto, trapo e tesoura. Vamos fazer mais uma faca. Tesoura. Oi. Vou pegar o pingente vagalume. Michael Keeper. 109. Uma balita no pingente. Talvez foi salvo pelo pingente, tá vendo? Deixa eu levar esse aqui. Bem. Olha botou Shit. Shit. An old museum. Some of these things are hundreds of years old. É, você já fomos no museu. Napoleão. Hambri aqui, tesoura. E o teto tá caindo, gente. What's ah, minutos. Agora eu tenho que passar na Jordinho. Ele vai vir aqui, na é verdade Nossa, acho que eu lembrei dessa rota acho que Tem muita coisa que pode fazer barulho, mano ah! Eu queria até o final, ai. Não vem aqui, não vem. Nossa, velho. Meu coração parou. Ai. E agora, véi? Puta merda, mano. O que eu faço? Putz, ainda tá em 27 minutos, velho. Daqui a pouco eu tenho que desligar ainda. Aggravation. Tá, agora tá de eu passar, só que tem um ali. Ai, ele não tá muito perto aqui, ele tá vindo pra cá, o que eu faço, velho? Socorro Ah, vou vir aqui. Espera mim. Eu fiz um barulho do caramba! Ai, velho, eu tava esperti. Ai, eu tava.. <risos> Eu tava aprendendo a respiração. Ele fica dando a volta, então dá tempo de eu passar por aqui. Ai! Deve ter passado por aqui. 29 minutos, velho. Vou ter que parar a gravação no meio dessa bagulha aqui de papeles tá pra caramba. Vai cortar o fio. E aí temos um pau aqui. Aí não é item. Parece.. Parece um trapo. Por que não tem item, mano? Eu achei o que tinha. Eu sei que aqui tem uma das melhores portas do game, velho. Da das portas com faca que dá mais loot. De todos. Eu, obviamente, quero pegar ela. Já que tem tenho... Fá! Ah ah, ah! ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Não! Não vem aqui que eu. Vem, não vem aqui, mano Eu já parei a gravação e voltei Mas eu ainda tô tenso, velho Não quebrou tanto assim a imersão, não Tá, tem uma porta ali Eu vou ter que passar por ela Se eu passar por aqui eu tô ferrido Esperando que o outro bicho não venha até aqui também, né Porque, putz, se ele vier eu tô mais ferredo ainda Ó Olha ele tá ali. Tá, até o outro lá. Até que ele dá a volta tem um tempo. Tá, que ele não vem até aqui. Tá, vamos indo pra cá. Tess! Era aqui que a Tess e a ele tava Quando desmoronou tudo, a ali, Tess! Tá. Shit Abre a porta, eu tô fullifa. Abre a gaveta. Não tem nada. Não pisa nas coisas no chão. Porque qualquer coisa aqui já faz barulho. E os estraladores vêm me estralar tudo. Opa, tem um bagulho aqui. É vida, né? Ah, não, é fita. Bom, tesoura. E vamos para a, uma das melhores, se não a melhor, porta deste Game Ela tem muito item, isso eu lembro Eu lembro quando eu chegava aqui sem faca Era um desespero, porque eu perdi a melhor porta do game Ok, vamos lá, temos Munição de revólver munição de 9mm Extrato Álcool Fazer alguma coisa com álcool um molotov, um Molocotov Peguei Desculpa, tem uma fora Tá. E aí, tem mais aqui. Ah, aqui vai fazer barulho, né? Opa, 10. Oi, 25. Quanto que eu tô? 45. Tô com medo porque esse aqui fez barulho. Ah, velho. Para de fazer barulho. Tá, é isso. Aí tem 20... Nossa, tem muita coisa. Tem Tem, várias... tem 20 pílulas de uma vez só e 50 engrenagens. Foi 50? Não, não. Foi 25 Engrenagem. Tá, agora a questão é Eu tenho que esperar que ele passar E eu tenho que dar a borda. Se ele passou, então eu vou Eu tenho que vir aqui eu tenho que dar sorte de não encontrar ele no meio E eu tenho que vir pra cá Agora, esse aqui é o problema eu Vou esperar tipo aqui eu acho que o que tá atrás de mim não vai me ver se eu ficar aqui Espero também, né? O que, é que ele tá, então? E agora eu tenho que esperar esse aqui sair daqui Ele sai daí Isso, agora eu vou Quero vir pra cá Abra a porta Ai, vai, vai, vai Ele tá fazendo um barulho estranho Ok Tá e Eu não posso correr ainda. Eu Ainda não posso me levantar. Eu disse eu sei porque eu já eu já passei dessa porta e fui correndo e eu sei que eles se alerta Mesmo assim, principalmente que está ali em cima batendo na porta. Então... Mas nas é escadas ele anda mais rápido por algum motivo. Ó, vai, vai, acelerar. E eu tô eu não ah. mexendo na lógica. Eu tô literalmente na mesma velocidade. É, o bicho está batendo na porta. Não tem ninguém em casa, não senhor. E vamos embora. Ih. me a luz. eita, eita, eita. eita. Já era. Usa como estaca. Tá, agora eu vou ter que lutar. Vai! Ah, velho. Nossa, eu tava clicando essa bata loucamente. O bagulho não foi, velho. Chut, chut, tá Cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê. Chut, chut, chut, chut, Tem garrafa. Cadê? cadê? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Tá ali. Toma. Chut, chut, chut, Garrafa, ok. Cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, tá ali, tá ali. Ah! Nossa, saiu a mira dele. Hurry. Oi? Ah, acabou Nossa, achei que tinha bem mais Achei que era um monte de bicho, velho Vem um pouquinho Tá, minha vida tá amarela Pode ver aqui no É, ela tá ficando amarela Ela tá uma, um verde água Um verde amarelado aqui Não tá um verde que nem antes era um verdão. Cadê a porta? Ah, tá aqui Vamos ver se tem algum outro tijolo que eu deixei aqui, ou usei todos? Ah, aqui ó, é um tijolo. Peguei. Tem mais alguma coisa aqui. Provavelmente vai ter algum tipo de bala. Provavelmente, não é, de certeza. Porque supostamente era pra mim ter usado bala aqui. Se bem que eu acho que não, porque eles deram um monte de garrafa e um monte de tijolo. Eu acho que eles sabiam que a gente não ia usar bala nesse lugar mas assim para assim, tem sempre alguém que usa né só que eles não vão redar as bolas vamos fazer as duas Como você está só um pouco This way, this to the roof. You okay? fine, okay. Are you still breathing? Do small panic breaths count? Yeah, they tá é count. Right. Bom então. Nice. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Eu não lembro se era aqui que tinha vida. Ou lá no outro. Não, é no outro. Em Beleza, viram a noite. Parecendo eu escrevendo RPG. We gotta find a way across. There she is. That's our building. There she is. Não, cara, Eu sempre achei que tinha alguma outra coisa pra fazer nesse lugar Porque eles dão duas taubas. Eu sempre achei que era pra gente colocar outra tauba em algum lugar Muito secreto e a gente descobriu um bagulho muito louco Só que eu nunca achei esse lugar Se realmente tem, né? Se não tem, ok Mas se tem, eu nunca achei esse lugar Eu já procurei em tudo quanto é campo watch your step as you're going out because it's going be a little <laughs> so, is that everything you hope for? Jerry still out. Isso é muito importante, velho. Nossa, olha como é essa cena é sutil, mano Ele olhando pro relógio quebrado É quase... É sério, se tu Não... this corner. Come on. Let's keep moving, kid.